Já não havia chances, mas a FIA aproveitou essa sexta-feira à tarde, noite, na Europa, para confirmar que Colton Reta não tem direito à super e, portanto, não pode correr na Fórmula 1, como desejava a Red Bull, que queria colocar o piloto americano na AlphaTauri. Num comunicado em que Renata Vasconcelos talvez diga melhor. Xoxa, capenga, manca, anêmica frágil e inconsistente. Obrigado Renata, Xuxa, Capenga, esta mensagem que a Fia colocou nas redes sociais e nos e-mails dos jornalistas dizendo que não há pontos suficientes e que está sempre revendo os conceitos para que seja dada a superlicença priorizando temas como segurança e habilidade. O fato é que a FIA não pretende na realidade transformar nada, modificar qualquer coisa que pense a respeito da Indy em específico é, colocando a como uma espécie de categoria de base em termos de pontos para a obtenção da superlicença. Na realidade, a FIA tem outras preocupações, brincos, por exemplo, que vem desde a época de Hamilton, aquela coisa de você não poder usar anéis, piercings e tudo mais. E a FIA, como já falou Evelyn Guimarães, Luana Marino e Ana Paula Cerveira em vídeos anteriores, está em pé de guerra com a própria Fórmula 1. Talvez esse caso da super licença seja o único em que as duas apontam alguma convergência. Até porque as equipes não estão contentes com o calendário, não foram avisadas de que seria assim 24 etapas para 2023. A própria Fórmula 1 não está contente como a FIA fez para anunciar esse calendário, mas na questão específica de qualton Reta, parece claro que tanto Mohamed Ben Sulaim e os seus comandados, como Stefano Domenicali, não se abrem para o automobilismo americano, o que é tanto estranho. Afinal, a Liberty Media, né, a empresa que comanda a Fórmula 1, tem ações minoritárias na equipe Meyer Shank na Indy, equipe onde corre o brasileiro Hélio Castro Neves e que é associada a Andretti equipe de Colton Herta, que deve permanecer por mais uma temporada naquela equipe de Michael Andretti, aquele cuja é, rejeição também é muito alta para entrar com uma equipe na Fórmula 1. Perde muita categoria na realidade. Colton Herta é um piloto suficientemente bom para estar entre os melhores, a Andretti também é uma equipe suficientemente boa para estar na Fórmula 1, mas, lamentavelmente, esse mundo europeu da Fórmula 1 que quer mais etapas e equipes de menos, infelizmente não se dobra as benesses do automobilismo americano e aí também parece que há uma, uma divergência, porque uma empresa é, dos Estados Unidos, o Liberty Media, tem um comandante italiano Stefano Domenicali, que às vezes apregoa contra, aquele país. E não à toa, os pilotos da Índia como Alexander Rossi, Graham Hayhall e até mesmo Tony Canaan já se manifestaram contra essa europeização, o eurocentrismo que é imposto pela Fórmula 1 ao automobilismo americano, que só serve para etapas serem aumentadas nesse calendário inchado da Fórmula 1. Da minha parte, vejo que é uma perda. E vocês? que pensam a respeito de Colton Herta, dos pilotos americanos vindos para a Fórmula 1, Joseph Newgarden, por exemplo, teria a chance ou algum outro piloto dos Estados Unidos? Coloque aqui nos comentários desse vídeo, se inscrevam no canal do Grande Prêmio, ativem as notificações e liberem o celular para que ele possa também receber essas notificações. Até a próxima, tchau!